Olá, devido à previsão de chuva foi transferido para este sábado a abertura dos festejos de Natal em Itaiópolis que acontece em frente à Prefeitura. Com o tema a magia do Natal de Itaiópolis, a programação prevê decoração e iluminação no centro e localidades do interior que através da internet serão transmitidas durante o evento ao vivo em um telão. A programação natalina ainda terá apresentação de corais nas janelas da Prefeitura e Trenzinho. O Cineplus e Macite lançou uma programação de filmes que serão exibidos até a próxima quarta-feira. O Cinebizib os filmes Ghostbusters, Mais Além e Eternos. A programação vai até 24 de novembro. E para fechar uma comemoração, o programa... Dicas de Saúde, idealizado pela enfermeira Lucimara Calva, completou nesta semana um ano de exibições no Rio Mafra Mix, com uma audiência consolidada, o programa trata de temas voltados para a saúde e a qualidade de vida. O projeto foi criado há quase uma década, já foi ao ar nas rádios locais e há um ano foi adaptado em vídeo para as novas plataformas e produzido pelos estúdios da R Mix. Para ficar bem informado, continue ligado no Rio Mafra Mix. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira estamos de volta com mais informações. Até lá. Momento RMix.